A primeira grande questão é que a internet não é? é difícil para os poderes concentrados garantirem seus objetivos políticos. Eles conseguem criar uma situação de histeria coletiva, uma situação de uma verdadeira tempestade semiótica que vem se abatendo sobre o Brasil, enlouquecendo a sociedade, mas uma parte de nós, além de vigilante, conhece essas pessoas. Nós sabemos bem quem são eles. Os donos dos meios de comunicação, os donos da, do poder são, na verdade, a casa grande. E nós não esquecemos, não é outra. A casa é, grande é do posso, senhor de escravo. É, mas ela já está velha, atrasada, carimbada. Para mim é centro cultural. A gente tem que pegar todos, tudo isso e fazer centro cultural. É lindo. Toda essa coisa velha É lindo isso cultural. que está acontecendo aqui. Transforma e ocupa. Essa alegria das pessoas não. em voltar a se reencontrar. Olha, olha eu vou falar uma seguinte. Eu, eu, eu, eu venho acompanhando essas passeatas desde que Lula foi governador, desde que Lula foi deputado. Era um grupo do PT de Recife muito pequeno, mas a gente saía. E a velocidade com que a gente foi para a rua, a gente se encontrou e a gente mudou a história desse país. Eu só não quero que interrompa agora. Eu quero só uma coisa ganhar no voto. Perder no voto. Agora eu quero votar. É isso. eu é não é? Mas eu acho que é mais tem a uma coisa... é tão bacana que a gente pode perder no voto e, e, e reconstruir tudo o que for, mas só no voto, eu não aceito uma mudança desse jeito. Eu não e além que... do mais, Walter, eu acho que tem uma coisa bacana que é assim, o que nós estamos vendo aqui na rua é o, Brasil, famílias, vidas, é o Brasil. É o Brasil com diversidade. Lógico. Né? É o pai e o filho. E eu acho que nós vamos começar um ciclo novo do protagonismo dos Já pobres. E eu posso dizer, e não vamos esquecer que isso era previsto, que a gente não ia ser só vacas vacas gordas. A gente ia brigar, ia ter que brigar e defender. É esse o sentido da democracia. É isso, ninguém vai é apagar esse. a nossa estrela, não. Mas se um quiser mais do que o outro, acontece. É isso.